E essa roda de conversa, o nome que a gente colocou é Não ao golpe Fora Temer. E toda segunda a gente escolhe um tema. Hoje nós vamos conversar aqui sobre o Tressa, a nossa fanpage, como eu falei sempre, Cultural Esperança Vermelha, e também com informações da página da internet que você abriu e estar está assistindo agora, é, página13campinas.org. Tá? Bom, vamos lá. É, começando então o nosso bate-papo aqui, hoje conversaremos com o Bob Ragusa, que é trabalhador da Replan, da Refinaria de Paulinha. É, ele foi o nosso candidato para o, o pro Conselho de Administração da Petrobras. Ele é também diretor do do Sindicato tá? dos Petroleiros, e, que é filiado à CUT e à FUP, né? a Federação Única dos Petroleiros. É, hoje a nossa conversa é sobre o pré-sal, né? vamos bater um papo é, sobre o que está em jogo, é, o Serra assumindo essa posição como ministro das Relações Exteriores, é, isso tem muito a ver com o pré-sal e é um pouco sobre isso que a gente vai estar conversando, tentar é, explicar algumas coisas e, e para que a gente esteja sintonizado e organiza a nossa resistência em torno desse debate que é tão Importante que envolve financiamento de saúde, de educação, que é toda a discussão é, que o governo da Dilma pautou e que o governo golpista agora quer retirar. Tá? Então é isso. Boa noite, Bob. Boa noite, boa noite a todos. Fica à vontade para fazer a sua fala inicial, uns 15 minutos, tá bom? Tá bom. Eu se eu consigo falar 15 minutos, tá bom? <risos> e aí depois a gente a gente abre, ah, tem outras pessoas aqui interessadas no tema que também vieram para discutir e também quem está na internet vai poder mandar pergunta para você através do próprio site, tá? Aí a gente vai colocar vídeo para você depois, mas fica à vontade. Então vamos lá, Vou falar um pouco sobre pré-sal, Petrobras, eu acho que sempre é interessante fazer um histórico que coincide inclusive com a minha vida dentro da Petrobras, né? Eu entrei na companhia em 2008. Nesse ano, havia um debate do movimento sindical petroleiro em torno de uma campanha que se chamava O Petróleo Tem Que Ser Nosso. Ela evoca né, o título da campanha original, lá dos anos 40, que é O Petróleo É Nosso, que criou a Petrobras. E qual era o fundamento por trás dessa campanha? Na ocasião, né, naquela época, a FUC, é, junto aí com os movimentos sociais, o o GES, Alguns deputados amigos, né, Fernando Ferro, entre outros Ela elaborou um projeto de lei né, Para regulamentar a exploração do petróleo no pré-sal Esse projeto ele tinha, né, entre outras características restabelecer o monopólio estatal do petróleo né, restabelecer a exploração única da Petrobras né, Através da Petrobras Criação do fundo um fundo soberano nacional com a renda do petróleo para investimento em áreas diversas, entre outras características. É um projeto de um cunho bastante nacionalista e uma tentativa de rever é, a legislação que foi implementada nos anos 90, especificamente em 97, quando o Fernando Henrique Cardoso quebra o monopólio da exploração do petróleo no país. Algumas outras áreas permaneceram como monopólio, mas... Especificamente a exploração pentebrada E a partir do ano de 97 é que começam as rodadas de leilão De blocos exploratórios é, No litoral brasileiro em geral né? Naquela época ainda não se falava em pré-sal Existem estudos já mais antigos sobre pré-sal Tanto na Petrobras quanto em outras companhias Mas efetivamente né, se fala em pré-sal Se anuncia o pré-sal enquanto uma coisa viável no Brasil No ano de 2006 de 2006 para frente, é que começa uma discussão mais pesada, por isso que né, o movimento sindical se organiza para tentar implementar esse projeto de lei. Ao mesmo tempo, no Congresso, aí um Congresso que estava tá um pouco mais favorável, né, com lula na presidência ainda, e começa uma discussão sobre uma regulamentação do pré-sal brasileiro. E houve muitas visitas a outros países, né, para entender marcos regulatórios, inclusive teve uma inspiração muito grande no modelo norueguês de exploração, que é feito lá para estatório, tem o Fundo Soberano para Investimento da Renda do Pré-Sal, que eles têm lá também, Águas né, Profundas e tudo mais, norueguês. Mas a lei brasileira não é igual à norueguesa. Né? Então, os parlamentares, foi feito toda uma discussão. A Petrobras teve uma participação muito pesada nisso, é importante dizer isso. Porque algumas pessoas pensam que a Petrobras não tem nada a ver com marco regulatório. É, nessa época a Petrobras montou um escritório em Brasília, montou um gabinete lá para realmente abordar os parlamentares e fazer, fazer o que todas as empresas fazem. O um lobby para tentar implementar um projeto de lei, um marco regulatório favorável à Petrobras. As duas campanhas foram seguindo, o movimento sindical com um viés um pouco mais nacionalista, um pouco mais. Voltando para os fundamentos mesmo, dentro do, do Congresso a coisa não avançou bem assim, mas os parlamentares, mais chegados a nós, conseguiram encaixar é, algumas das propostas que nós tínhamos dentro do que foi se formatando como a lei de partilha. E no ano de 2010, finalmente, no último ano lá do mandato do Lula, foi aprovada a lei de partilha para exploração da sala essa lei é, tem vários aspectos importantes, mas acho que os principais deles, né, questão do conteúdo local, né, conteúdo nacional, quem escola o tem que fazer encomendas no Brasil, né, vamos saber aqui para vocês assim, dados, né, porcentagens, mas a lei deixa isso de forma bastante clara, coloca a Petrobras como operadora única, aí mais para frente vou falar sobre a importância da Petrobras ser a operadora única do Coloca também uma participação mínima de 30% da Petrobras em todos os blocos. Né? Todos os empreendimentos que forem se desenvolver no pré-sal, é, a Petrobras tem uma reserva de 30%, que é colocada como uma obrigação da Petrobras nos tempos recentes, e isso é uma falácia muito grande. Né? Que companhia que não ia querer ter 30% garantido de blocos de exploração na maior reserva do mundo hoje, é, e coloco também a questão do fundo, fundo soberano é, para aplicação na saúde e na educação, basicamente, o dinheiro que vem da renda do petróleo. Tem uma questão interessante também que é a seguinte, como é que funciona a concessão? Você tem o bloco, quem pagar a, a, a maior oferta no leilão, leva o bloco. E leva, leva mesmo, é o bloco está lá, o cara perfurou, o que ele achou é dele, o que tiver naquela região, pode explorar, então fala na marinha, fora marinha, tem isso também. Que é uma coisa que é pouco falada e nós mesmo se apropriamos um pouco disso. Mas riqueza subterrânea leva o petróleo embora, refina no país de origem, na França, na Índia, em outros lugares, e vai vender o produto mais caro que é o combustível. O produto que tem valor é o combustível. É, então a concessão funciona assim, botou para vender, quem pagou mais leva. Né? E aí tem os royals, né? exploração tudo. A lei da partilha colocou uma regulamentação diferente. Ela vai entregar o lote que estiver sendo leiloado para o consórcio ou a empresa que fizer a maior oferta de óleo né, equivalente para o Estado brasileiro. Então, a, tem um bônus de assinatura, é né, o, o, o bônus que se paga como se fosse o valor do leilão mesmo, mas a, a companhia que oferta de volta para o Estado brasileiro, a maior quantidade de óleo equivalente é quem, é, é quem leva o, o bônus. Então, né, com isso você tem uma proteção um pouco melhor do recurso natural, que é finito, né, e a exploração predatória ela é bastante complicada né? tem, a gente muito usar o exemplo da Argentina onde houve uma exploração predatória mesmo, muito acelerada principalmente nos anos 90 também, era a mesma pegada né, do neoliberalismo né, mundial e a Argentina teve um problema lá muito sério que realmente ficou, as jazidas que tinham lá se esgotaram mas não tem petróleo hoje, precisam de importação, tem toda uma discussão lá na Argentina então, 2010 aprova a legislação. Aí tem a eleição, a Dilma ganha a eleição. Né? Já desde aquela época o pessoal vazou aí a, a troca de mensagem do José Serra com executivos da Chevron, né? onde ele deixa bem claro que ó, os caras podem fazer o que quiser lá com a lei, depois a gente entra, muda e é, reverter o processo. Quem quiser ver isso daí, basta pesquisar no Google aí, lá Wikileaks. José Serra, Chevron, que você vai achar os bilhetes que eles trocam, yeah, mensagens de e-mail e tudo. É, passou muitas informações né, estratégicas do Brasil sobre questão do mercado de energia e tudo. Mas principalmente isso. Prometia para os executivos da Chevron que não ia, é, não ia permanecer o modelo de partida que foi implementado. Aí começa o mandato da Dilma. Né, a mesmo com o modelo de partilha sendo uma vitória em relação a uma concessão, nós permanecemos vigilantes, né? Porque somos contra o leilão de petróleo, somos contra a exploração por empresas privadas, né? empresas estrangeiras. Por conta dessa dinâmica, vem, explora, leva. É, aí mais para frente vou falar um pouco sobre a, a relação que isso tem com o fato da, da Petrobras precisar ser operadora única. Né? Mas o governo vai avançando, o marco regulatório meio que ficou definido dessa forma, a Petrobras começa os investimentos né, no pré-sal, para realmente começar a produzir em larga escala. E tem uma característica que é bastante interessante da atividade da Petrobras no pré-sal. Porque todos os investimentos que estão sendo feitos, né, as plataformas que foram colocadas lá, aí é interessante dar uma olhada no site da Petrobras, porque lá tem vídeos curtos que explicam muito bem o passo a passo de tudo que aconteceu lá, as tecnologias desenvolvidas. É, Petrobras ganhou três vezes o Oscar da Tecnologia Mundial de prospecção de Petróleo, que é o prêmio, o prêmio da OTC, é, ganhou três vezes consecutivas esse prêmio, e vem desenvolvendo rapidamente os investimentos e os empreendimentos no pré-sal. Hoje já produz mais de um milhão de barris por dia no pré-sal brasileiro responde por uma, uma produção aí muito grande em relação à produção geral do Brasil então já consegue esse nível de produção é normalmente o ciclo daí da indústria do petróleo é maior que sete anos é né? sete anos dez anos nós estamos em 2016 o marco regulatório foi aprovado em 2010 que é o marco que deu a segurança para essa, essa, esses investimentos para esses empreendimentos e desde então a Petrobras já vem conseguindo alcançar um nível de produção muito alto e eu não tenho a estatística exata aqui mas o que se fala é que de cada 10 poços 10 né, poços de petróleo que é Petrobras pura 8 encontram petróleo e são poços viáveis né, são poços com capacidade para produzir, né, eles fazem os testes de longa duração, alguns desses poços já estão completando essa fase do teste de longa duração que é um teste que se faz para Realmente garantir a viabilidade do bolso, a produção dele no longo prazo, etc. E esses, esse processo então vem caminhando. Aí eu acho que vale a pena falar de, de dois marcos que são interessantes. Em né? 2013 tem o leilão do campo de Libra. O campo de Libra tem, então, o maior campo de petróleo que a Metrobras mapeou no pré sal e aí, um fato que é interessante para tipo, o campo de Libra, a gente usava muito a, a, a linguagem de que ele era como se fosse um tanque de petróleo estocado lá no fundo do mar. De tão bem que a Petrobras conhecia o campo, mapeou o campo. Mas, infelizmente, veio o leilão. Né? E na época, é interessante, essas dinâmicas elas são difíceis até da gente lidar. né Porque quando veio o leilão, nós somos contra, nós fizemos greve contra o leilão. Não, só que ao mesmo tempo é uma berlinda, porque as empresas, principalmente americanas, elas não queriam de jeito nenhum que é, se desenvolvessem os investimentos e os entendimentos pela lei da partilha, que, queriam que fracassasse a partilha, até para justificar mudar a lei posteriormente. Então o, o leilão de livre ele acabou tendo só um consórcio concorrente, que era formado pela Petrobras, a Shell, é, e duas empresas chinesas é é mas enfim, duas empresas chinesas esse, esse grupo todo arrematou o bloco o, o, o, o bloco de Libra né? o campo de Libra é, e aí pagando a oferta mínima que foi o único bloco concorrente, corrente mas um sinal muito forte de como as empresas, principalmente americanas se agiram, então, vieram participar do leilão, na época elaborou-se aí uma série de argumentações, teve até quem argumentasse que a culpa era da própria Petrobras. Mas eu enxergo muito claramente que era uma aposta no fracasso do leilão mesmo. O que, de certa forma, não foi tão ruim assim, né? mas é como eu falei, é ela é complexa. Então teve esse leilão, mesmo com a gente fazendo greve, nos, né, fazendo protestos e tudo, mas o segundo fato, né, que é curioso, isso foi em 2013, né, final ali de 2013, no começo de 2014, né, a, um movimento que é pouco conhecido, dentro da lei de partilha, tá, é, é definido, é possível que se entregue via sessão onerosa diretamente os campos para a Petrobras. Então o governo tem a opção de não, não colocar o campo à venda, tem a opção de entregar o campo diretamente para a Petrobras. E em 2014 foi feito isso. No começo de 2014, o governo entrega um campo grande para a é, Aí alguns avaliam que até em função dessa luta política que nós fizemos no final de 2013, que não foi pouco. Nós tivemos a lá em Brasília, na frente do Congresso, né, abordamos muitos parlamentares na época. Ainda a Câmara estava mais razoável do que estava hoje. Né? É, o presidente do, era o Henrique Eduardo Alves. Né? Não é não é uma figura maravilhosa, mas era uma figura melhor do que o Cui. Então a gente ainda não conseguia ter algum trânsito, tinha algumas parlamentares para favoráveis. Então foi, foi importante a nossa batalha lá dentro e principalmente para começar o governo mesmo. Né? Porque a gente imagina que havia uma pressão muito grande para que se fizesse uma revolução, para que se implementasse as coisas. E assim foi feito, mas no começo de 2014 passa, via sessão onerosa, uma grande um grande bloco de exploração, não vou dizer que é equivalente à Libra, porque né, Libra já era o maior até então, mas um grande bloco de exploração para a Petrobras, diretamente, né, como a lei permitia, e como a gente queria tivesse feito com o um Leilão de vida. E aí, a coisa vem andando, o Serra consegue se eleger senador, infelizmente, no final do ano de 2014, e aí logo em seguida já vem com a proposta de tirar a Petrobras como operadora única do pré-sal e os 30%. O projeto original dele previa isso, que a Petrobras não fosse mais obrigada a ter os 30% e não seria mais necessariamente a operadora única. Começou essa briga dentro né, do Senado com o projeto 131. Né? Nós nos posicionamos contra... No começo de 2015, chegamos a protestar no Senado, né? eu junto com alguns companheiros aqui de Campinas, fomos presos lá no Senado, fomos levados pela polícia, tomamos chá de cadeira lá, porque fomos protestar contra a votação do regime de urgência do projeto. Então vocês verem como o negócio é, é sinistro mesmo. Né? Se, se coloca em vigor uma legislação de 2010, em 2015 já querem alterar, sendo que o ciclo de Desenvolvimento de, de empreendimentos na, no setor petrolífero é longo, você precisa desenvolver, e ainda por cima com a questão da, da, do conteúdo local, que é muito importante, foi preciso que as empresas brasileiras amadurecessem também os seus empreendimentos, o seu corpo de engenharia, de técnicos, para conseguir dar conta de produzir o que era necessário para implementar as sondas, as plataformas, óleos brutos, e etc. Não responde por todo o conteúdo, mas por uma, parte, uma, uma, parte, uma parcela significativa do conteúdo. Então teve todo esse ciclo de aprendizado da, da indústria nacional, recuperação dos estaleiros, né? é, isso aí também desde que era Lula, já vinha, uma recuperação forte, os estaleiros roubaram. Um dado importante, só tem encomendas da Petrobras no Brasil, nenhuma empresa estrangeira faz encomenda no Brasil, só a Petrobras faz, de todos os estaleiros que vocês forem ver, é na da Petrobras, sonda plataforma, é só a Petrobras que encomendou, não tem encomendos nas estrangeiras, a Petrobras responde por 92% da produção nacional, o que também coloca em xeque, se querem colocar em xeque a lei de partilha, porque o leilão foi ruim, então tem que colocar em xeque a concessão, porque com concessão a Petrobras ainda conduz 92% do petróleo, então significa... E não existe também essa vontade toda das, das empresas estrangeiras de produzir aqui, né? Mas é, a briga vai avançando no Senado, né? Com vindas e vindas, o Serra né? consegue colocar o projeto dele lá para tramitar. Se estabelece uma comissão, ah, essa comissão também veio uma zona, porque é, o presidente é indicado pelo Renan, mas o Renan está em parceria com o Serra, aí o relator também, e o Volto Alipetista, TCDB, queria o Alco, ali, Petiz, B, um relator. Então virou uma briga, no final a comissão implodiu, e não, não ah. conseguiu ter uma reunião na comissão. No Senado foi bem difícil mesmo o processo, mas o projeto foi caminhando, nós fomos visitando os senadores, buscando apoio, e no final das contas, infelizmente, nós não tivemos sucesso em barrar o projeto. Né? No Senado ele foi aprovado o regime de urgência primeiro, né? depois já em regime de urgência, ele é votado e aí é, é um episódio que vale a pena é, a gente estudar bastante porque é um episódio em que o governo, né, na nossa avaliação, toma uma medida que é equivocada né? encarada de alguma forma como uma traição mesmo né? porque até então, o que tinha era o texto original do projeto do CERA, com algumas modificações. Quando vai para a votação mesmo, o Romero Juca apresenta uma emenda, um substitutivo, não sei o nome é exato, que, que, segundo o Romero Juca, e é confirmado pelas pessoas do governo, né, o Charles Wagner e outros, de fato tinha sido negociado com o governo e qual era o teor da eleição do substitutivo? Que seria oferecido para a Petrobras e a Petrobras teria a escolha, poderia fazer a escolha ou não. É, é, imagino algumas razões para ter feito esse acordo, né? mas é, em todo caso a Petrobras ela é controlada pela acionista majoritária, que é o governo. Se o governo não quiser entregar para a Petrobras, a Petrobras vai dizer não no bloco. Então é só uma forma de você dar uma voltinha um pouco maior para dizer que ó, esse bloco vai para a Petrobras, esse aqui não vai. E no fundo, no fundo, né, a gente sabe como funciona isso, acaba indo os filézão, como no campo de Libra, por exemplo, para uma empresa estrangeira, privada, enquanto que a Petrobras vai ter que segurar o sojão da Petrobras. É, e a avaliação dos senadores, Lindberg, que é que, eu, que, eu, que também fez uma intervenção boa para a nosso favor lá. Havia possibilidade de vitória contra o projeto do ser, mas quando é apresentado substitutivo, aí muitas pessoas mudam de, de voto e votam. Eu, eu, eu confesso que não sei se realmente essa força ou não, mas o fato é que o projeto é aprovado, vai para a Câmara, e aí é que está o, o garantido da questão, porque na Câmara então ele, ele passa a tramitar nas comissões, né? eu não agora a comissão de assuntos econômicos, mas são feitas uma série de audiências públicas, e aí é muito importante que as pessoas depois procurem lá no site da Câmara, porque todas essas audiências estão lá dispostas lá. Acho que foram seis audiências sobre os impactos que podem ter ou não a mudança de legislação. E aí tem apresentações nossas, né, da FUB tem o Gilberto Perkovic, que é especialista em direito do petróleo, um cara interessantíssimo de, de analisar, a fala dele, porque ele traz passo a passo das mudanças de legislação, é, as polêmicas envolvendo a legislação dos anos 90, principalmente, e é bem interessante pegar o detalhe dele. É, tem apresentações... O Igor Fuser, que é um especialista também na área de geopolítica do petróleo, lá do Rio de Janeiro, entre outros. Né? Então é interessante ver isso. Só que essas comissões, elas encerraram, essa comissão, essas audiências, encerrou ela encerrou o seu trabalho na semana passada. encerrou o seu trabalho, inclusive nós estivemos lá para fazer um ato, é, nós íamos fazer um ato lá dentro da Câmara dos Deputados, lá no, no, nos, nos auditórios que tem lá, que eu é leio o ramo. Não nos permitiram entrar na Câmara, sob a alegação de que contava em votação a, a cassação lá do Eduardo Cunha pelo Conselho de Ética. Então era um dia periculoso, não podia entrar, não entrar. No final das contas ficamos do lado de fora ali no gravadão. Né? Fizemos um ato ali, para não perder a viagem, acabamos indo. <risos> Quase conseguimos invadir o Itamaraty, não deu tempo, nunca viu. Nunca vi gente sair de dentro de um lugar tão rápido para fechar o portão. Nós <risos> saímos <saindo, risos> correndo para o do camaradinho, porque o camaradinho pareceu na Serra mesmo, né? que é o proponente do projeto mesmo. É... E aí fizemos o ato lá, né? Escrachou o Serra e tudo, mas é... na semana passada se encerrou o trabalho. Agora eu vou ficar devendo para vocês mesmo. Eu não, eu não me recordo se já foi votado o relatório, o se vai ser votado essa semana, o um relatório da comissão. Então era isso mesmo. Né? Eu não lembro que foi tão tão corrido lá que eu acabei. Eu lembro que teve um dia lá na semana passada que não deu colo. Então, essa semana realmente deve ir lá a voto. E se der o colo, a expectativa é de que o, o relatório seja aprovado e que seja um relatório favorável ao projeto do CER. E aí até uma coisa bastante interessante, porque na Câmara, por incrível que pareça, existiam projetos muito piores do que do Serra. O próprio atual Ministro da Educação, que é o Meiton Safinho, tinha um projeto para acabar com uma partida e voltar à concessão, e simples. Apaga a lei e esquece esse troço. E até pelos acordos que estão rolando lá das lideranças, é, se recomendou que a Câmara aprovasse o projeto do jeito que está, para ele não precisar ir para o Senado de novo, para ele poder ir para a sanção presidencial direto. E aí a tese de que uma vez quebrada essa primeira etapa, tira a Petrobras da operação exclusiva, você depois vai pensando e vai fazendo a reforma que precisa ser feita. E aí só para concluir mesmo, né, a importância da Petrobras ser operadora única. Tem vários, várias dimensões disso. Né? Primeiro, a dimensão ambiental. Por exemplo, é, nós sempre citamos esse caso. É, é óbvio que a Petrobras também tem problemas. Né? A Petrobras já provocou acidentes ambientais, né? sabendo que não, não existe santo na indústria petrolífera. Mas, para os padrões da, da indústria brasileira, e até mundial, é, a Petrobras está muito acima da média, pelo menos do setor petróleo aqui nacional. Né? condições de trabalho, condições de segurança, até de higiene das plataformas da Petrobras, jornada de trabalho das plataformas da Petrobras, tudo né, relacionado a condições trabalhistas no setor de exploração de petróleo, na Petrobras é melhor. Isso implica muitas vezes em você ter uma proteção ambiental maior. A gente cita muito um acidente que aconteceu em 2011, da Chevron, a ANP, a Chevron explorava o um campo ali na bacia de Guanabara. A ANP deu uma recomendação para a Chevron que não aumentasse a pressão do campo, que ela estava tá né? Você injeta lá um pouco do gás, do petróleo de volta no campo, e né? com água do mar para poder realmente bombear o petróleo para fora da, da, da rocha esponjosa né? a, ANP, a ANP, a Chevron operou acima do que era recomendado pela INP, fraturou o campo e provocou um vazamento grande de petróleo na bacia de Guarabara em 2011. Então esse é só um dado assim, para entender é, um dos elementos que são importantes para Petrobras ser a operadora única. Justa a Chevron. Justa a Chevron. E tem que é quem é alegue. Eu nunca, nunca verifiquei assim, os detalhes dessa informação. Mas, na época, surgiu muita especulação sobre o fato da Chevron estar perfurando e estar tentando explorar petróleo num campo, mas em outra localização. Então, ela está furando aqui no colírio, mas está furando também horizontalmente para tentar chegar no campo vizinho. E aí aumentou a pressão do campo, não aumentou, naturou. Esse é um dos elementos. Como eu falei, questão trabalhista. A Petrobras é fora de qualquer padrão das empresas que vêm aqui. Mesmo a estatória, que é referência à né? prospecção do petróleo, é referência lá na Noruega. Lá na Noruega a estatória é excelente. Aqui no Brasil ela é igual a todas as operadoras estrangeiras. Né? É, por exemplo, os operadores da Petrobras nas plataformas fazem o regime 14 por 21. 14 dias embarcado e 21 em terra. Das operadoras estrangeiras todas é 14 por 14. 14 dias embarcado, tem várias implicações isso né? O, você veio ficar 14 dias confinado, 300 quilômetros para dentro do mar, né? por mais que às vezes a pessoa pense que isso é simples, que isso é fácil, não é. Né? Existe um grau de estresse muito grande envolvido, tem os riscos até de um embarque, né? Transporte por helicóptero e tudo, então é mais arriscado. É, tem a questão, como eu falei, do conteúdo local. Só a Petrobras faz, faz as encomendas aqui, é, e aí a gente sabe que a maioria dos problemas que existem hoje no sistema Petrobras está na interface da Petrobras com as terceirizadas dela. E nesse meio, né, os, os, as os várias lideranças aí, né, deputados, congressistas, senadores, que agenciam esses comuns aí mesmo, né? Então, se na Petrobras está desse jeito e tem TCU, tem CGU, tinha CGU, agora não sei se vai ter mais, se não vai ter, mas é, é muito mais fácil você olhar para a Petrobras, ter a de acesso à informação, verificar os contratos, tudo, né? Uma empresa estrangeira, a gente não sabe como é que vai ser o gerenciamento disso, não sabemos o quanto vai ser maquiado ou não o fornecimento dessa matéria prima é, esse é um dos elementos principais, realmente o conteúdo local. Tem a questão do próprio, da própria transferência da renda para o fundo soberano. Porque a, uma analogia que a gente usou muito em 2015 é a gente aqui monta o um mercadinho aqui do, do centro. Né? Somos sócios aqui o Adriano e eu. Só que eu controlo o caixa do mercadinho. O Adriano só faz a propaganda. Né? Sei lá. GMC o pessoal nosso aqui. Eu controlo o caixa. Né? O Adriano vai ter muito menos condição de saber de fato como que está fluindo o dinheiro no caixa do que eu. Eu vou estar tá lá né, no controle da operação. Quem opera o campo, né, quem opera o empreendimento é quem controla a venda, porque controla todo o fluxo do, do produto mesmo que está envolvido ali. Né? Então não tem garantia nenhuma também de que as empresas estrangeiras vão fazer isso com idoneidade, mas principalmente não tem formas de realmente você auditar a ANP é muito frágil, né? até para auditar a Petrobras a ANP é frágil, então não tem formas de fazer isso com a eficiência que tem para né? a Petrobras, a é Petrobras muito mais por conta dos outros órgãos de controle do que da própria ANP e tem uma questão também ali bem pragmática do custo a Petrobras ela vai ter um custo de operação para o pessoal brasileiro muito menor do que as empresas estrangeiras porque já tem todo o normal, já tem os fornecedores, já tem os trabalhadores treinados, já conhece como ninguém os campos. O principal ativo de tecnologia da Petrobras não é tanto as ferramentas de perfuração que a Petrobras desenvolve, mas tem outras empresas que perfuram também águas muito profundas, até em um gelo, né? uma vasca e tal. É, a tecnologia principal é o conhecimento da geologia. Então a Petrobras conhece muito melhor os campos, né? conhece muito melhor como fazer a exploração lá, tanto que ganhou três prêmios consecutivos, desenvolveu muita tecnologia lá para, enfim, as N-parts, né? eu conheço um pouco de plataforma, mas assistindo esses vídeos que eu comentei, vocês vão ver lá que se desenvolveu de tecnologia para realmente explorar os campos Petrobras fez. Então, o custo dela, o know-how que ela tem, o custo de operação dela vai ser menor. Se o custo vai ser menor, então você também consequentemente vai ter uma renda maior sendo transferida para o fundo soberano do pré-sal. Então tem esses elementos todos, né? Mas acho que é isso, a gente pode abrir, é, avisando novamente para quem é, abriu o site no meio da, da conversa, você que está sintonizado em página 13campinas.org, pode mandar sua pergunta no próprio site, tem um local aí que você manda essa pergunta, é fácil de localizar, pode mandar pergunta, opinião, questionamento e a gente faz a leitura aqui para o Bob responder. E as pessoas que estão presentes aqui também, que quiserem falar porque que é vontade, a gente vai abrir a partir de agora.